What's up guys? Hoje tem um vídeo especial porque estamos aqui em Los Angeles no Universal Studios Hollywood Eu estou muito ansioso, eu nunca vim aqui para o Universal Hollywood Eu já fui no parque que fica em Florida Mas isso é a primeira vez para vir aqui e conhecer o parque do Harry Potter Então eu estou empolgado, eu acho que é a Michelle que tem a câmera aí Ali é mais empolgada do que eu né, né amor? Muito animada, muito animada, sim! Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas 5 melhores coisas para fazer aqui no Universal Studios Hollywood então, isso aqui é um previsto para o que está tá vindo Porque com certeza o Wizarding World of Harry Potter vai estar na, na lista Mas vamos lá conhecer o parque E acho que esse vídeo vai ficar muito divertido Então, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esse parque é, Acho que é menos famoso do que o, o Disney, né? Menos famoso, mas ainda é fam famosa. então enfim vamos lá bom gente acabamos de pegar nossos uh, como você fala cerveja mantegada isso butter beer <risos> é mais fácil em inglês mas enfim vamos a provar tchê Meu Deus, é muito bom! É diferente, né? <risos> Ela falou para pegar muito no copo para deix deixar uma bigode. Um bigode? Um ah, bigode. é? Aham. Uh -huh. Assim? Assim. Não, gostei. É bem bom. É muito bom. É bem doce. É diferente. Eu não beberia todo dia. Eu beberia. <risos> Mas é bom, então eu recomendo se vocês visitam aqui vocês têm que experimentar o Butterbeer Com certeza Bom, gente, eu acho que fizemos tudo o que tem aqui para fazer na parte do Harry Potter, né? É, eu acho que sim. E com certeza essa atração, essa parte do parque, eu uh, iria na minha lista né, das coisas <risos> para fazer, porque é uma das coisas mais famosas aqui no Universal Studios, não é? É, é? E eu não sou um grande fã dos filmes e dos livros, mas eu curti, eu curti as coisas, as atenções Uh, tem muitas uh, lojas para comprar coisas do filme um, Foi legal, né? Cara, pra mim foi tipo o melhor lugar do mundo Eu não quero sair daqui nunca, vou viver no parque do Harry Potter uh -huh. É perfeito, vocês precisam vir uh, Acho que é bem isso, pra você você nunca foi tão fã do Harry Potter Mas para quem é, isso aqui é vida uh -huh. <risos> Por isso eu queria trazer você para falar O que você achou sendo o maior Fã Cara, para isso. É então, ela amou, eu gostei, isso. <risos> Então, a gente acabou de fazer aquele tour do pelo estúdio, né? onde elas gravam as séries e os filmes e foi melhor do que eu estava achando é, que seria, né? Eu também, eu achei que a gente só ia passar pelo, sei lá, eu não sei, eu não sei o que eu tava pensando. Ah, eu, eu tava pensando que talvez a gente entraria nos uh, sets. Né? Então, como você fala assim? Ah, ai num dos cenários é num dos cenários de um show talvez dois mas a gente viu muitos aham né? uh -huh, a gente viu tipo foi é, Nova York Europa uh -huh. México um avião destruído uh -huh. uh, subúrbios é, e também tem uh, alguns showzinhos de 3D que eram muito legais muito bons <risos> Cara, parece que vai ser meio bobinho, mas é muito bom! Mas foi legal para ver como eles gravam e os cenários que eles usam para gravar os shows, e os séries e os filmes, né? É, foi muito legal! Então, muito mais legal. uma coisa que eu super recomendo que vocês uh, fazem. façam. Façam. Mais, mais, um, mais uma atração que vocês precisam fazer. E a fila foi tipo 10, 15 minutos. Foi, foi. Foi só isso e o tour. Dura uma hora, então muito vale a pena Muito vale a pena, você fica muito pouco tempo na fila Para um é. muito tempo de, de Fila atração. curta e atração longa é. E vale a pena, porque você pode ver coisas que você nunca iria ver sem fazer esse tour né? é, é, é, vale a pena Então, muito legal Bom, acabamos de fazer a atração do Jurassic Park Que fica aqui, né? Ali é uh, price. <risos> e foi muito melhor do que a gente estava esperando porque você só pode ver algumas partinhos é, da atração sim. de fora mas quando você tá fazendo é muito legal a gente fica, ficou um pouquinho molhado mas está quente então não tem tipo... isso é mais legal ainda é bom né, ter um pouco é, de água mas mais uma vez foi uma atração que a gente não estava esperando muito e foi muito legal. Foi muito legal, cara. Então recomendamos isso também. E agora nós vamos para outra atração que está aqui perto no parque. É o do Transformers. Então vamos lá. Meu, saiu do. Da atração do Transformers e tipo, o que, que vocês acharam do Transformers? Muito bom! <risos> muito bom! <risos> Cara, é muito legal. É tudo tipo em 3D, numa montanha russa e as imagens. Cara, eu queria poder filmar pra vocês lá dentro pra poder se sentirem o que a gente tá falando. Uh! Michel! Como é que eu vou falar o nome? Tipo, ai, procura aí a gringa agora sou eu! ele vai é entender eu. com certeza, enfim. Ah, enfim. Ah, super recomendo, cara. O Transformers foi um dos mais legais até agora, de verdade. Bom, gente, acabamos de sair do Universal. É, fizemos a última atração que a gente fez era o do Harry Potter, né? Porque a gente foi lá, a primeira, tipo, a primeira coisa que a gente fez quando chegamos aqui foi ir na parte do, do Harry Potter, né? Mas é. uma das atrações era fechada, tava fechada. É, por um tempo, né? Então a gente resolveu voltar no fim do dia e fizemos isso e foi minha preferida. Foi! ai ah, gente, foi demais. Você tipo, vai ah. para todos os mundos do Harry Potter, assim. Ah. Mas esse lugar aqui é onde você entra e sair quando você vai uh, nesse parque. Esse chama -se City Walk. Então isso é uma atração, mas não é, porque não faz parte do parque, mas faz parte. É, tipo, você pode vir aqui sem precisar entrar no parque, mas tipo, é. faz parte ao mesmo tempo, né? E tem, tem café, tem restaurante, tem loja, então tem muitas coisas para fazer, então super recomendo se vocês têm tempo antes ou depois do parque, vem aqui tomar um café. Comprar um doce, comprar um, uma roupa, não sei. É, ou janta, né? Depois ou janta, é. Tem restaurantes melhores do que dentro do parque, então talvez depois do parque senta pra jantar. É. E tem que ser fora. E qual foi <risos> teu atração preferida? O Harry Potter, <risos> gente também, a última. também, né? Essa e o Transformers foram os mais legais. É, a Trans Transformers foi legal. Uh, Reparo foi legal, mas me deu um pouquinho de dor de cabeça Porque de novo foi um das, uma das atrações que você se sente que tá, tá voando Mas não tá mexendo muito, é só ou carro, carrinho o que carrinho que você tá é. Então, mas foi legal, foi legal Foi muito legal, tá? uh, todos é. os efeitos, as coisas dos efeitos é, foram muito sensacionais, né? É, sim, com certeza. É. Foi a ah, eu tô muito feliz que a gente veio pra Universal. Eu também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uh, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau!